Bom, gente, então indo para as vias finais, estou é, aqui colocando a camada de grama seca. Né? Ela é essencial né, para proteger a terra, para proteger da umidade, então ela mantém mais tempo a umidade da terra. Então, mesmo que ainda não está né, com nada plantado, é, já deixo ela protegida, porque é quando a gente plantar, só abrir o, o caminhozinho né, e colocar e ela já está protegida. Aqui, então, já tá a, a terra preparada. Esse cinza que vocês estão vendo, que eu vou ainda misturando enquanto coloco a grama seca, é o Iorim, a terra de mamona, né, que também são naturais, à base né, de vegetais. Então, é mais uma substância orgânica que vai dar né, nutrientes a terra, tá? Então, aqui, deixa eu só mostrar para vocês... A grama seca e a gente vai fazendo uma camadinha. Da hora fazer essa cobertura assim, uma coberta mesmo pra, pra terra, ok?